em uma programação voltada para o público feminino no Congresso Nacional das Mulheres. Hoje o painel trouxe o assunto O Campo na Mesa do Consumidor Final. Quem comandou o nosso bate-papo foi Cristiane Lourenço, que é gerente de parceria e sustentabilidade da Bayer. Cristiane, me explica um pouco mais sobre a questão abordada hoje. O campo na mesa do consumidor final, até onde que o consumidor consegue... Dominar o que a indústria deve trazer, a mudança de slogan, como é que funciona basicamente? Bem, o consumidor é o que acaba determinando um pouco do que é a indústria, o que o varejo está trazendo para o mercado, né? Ele traz as novas demandas, as necessidades em cima das informações que ele tem ou que ele acredita, principalmente nesse mercado de alimentos que a gente discutiu um pouquinho aqui no painel, e acaba determinando a busca da indústria por inovação ou por práticas que ele está pedindo. Né? Então, é, essa mentalidade no consumidor geralmente é criada do que ele conhece, tem acesso de informações, Verdadeira ou, ou falsa, né? informações corretas ou não, ele vai pressionar toda a cadeia de valor até chegar no, no produtor com questões que ele está querendo. Então hoje a gente até abordou um pouco aqui a, a busca do consumidor por produtos com mais nutrientes, mais saudáveis, como isso impacta na indústria, no desenvolvimento de produtos, a busca do consumidor também por produtos com história, com transparência. Foi aí que a gente trouxe um pouco para as mulheres hoje aqui no Congresso, é, o que, que isso impacta lá no final, também para elas, produtoras rurais, né? que é de ter que contar sua história, ter as boas práticas de produção para poder levar essa história e mostrar para o consumidor final. Na tua visão, por mais que a, a indústria e o produtor eles tenham um, um trabalho semelhante e próximo, eles ainda não conseguem conversar muito bem, porque o produtor muitas vezes é visto como vilão, por causa da agricultura. Uhum. Como vocês enxergam isso, essa questão de indústria e o consumidor? É, acho que a indústria está um pouco mais próxima, cada vez ela tem se aproximado mais do produtor, a indústria, os traders, quem está ali próximo, apoiando o produtor na comercialização, mas o consumidor ainda não. Né? E como você comentou, tem ainda uma imagem no mercado, no consumidor, no Brasil e no mercado internacional também, que o produtor é aquele vilão que desmata, que polui, que tem trabalho escravo, que não é a realidade. Né? É, se sempre tem casos esporádicos, mas a, a realidade hoje brasileira é um produtor que produz produz dentro da legislação, com boas práticas agrícolas, com certificações internacionais, com cases maravilhosos de desenvolvimento das cidades onde eles estão e da própria comunidade onde está inserida. Né? Produtores que trabalham a educação dos funcionários, a educação dos filhos dos funcionários e essas histórias infelizmente não chegam até nós consumidores aqui nas capitais. né? Então acho que a indústria já sabe disso e está tentando já várias marcas, trazendo campanhas mostrando quem é o produtor por daquela embalagem, daquele produto e começando a contar sua história, mas ainda é muito pequeno esse movimento, acho que ainda precisa mais essa busca do consumidor, de buscar qual é a real história dessa produção, né? que ainda não está chegando até ele. Pensando em comercialização e no, na forma de o consumidor ter mais acesso, a Bayer também lançou uma plataforma que ajuda a comercialização, a Made in Farm, Isso. e hoje vocês explicaram um pouquinho mais para o nosso público feminino também e houve bastante interesse como participar, como funciona, nos esclarece um pouco mais o assunto. Então, o Medifarm, ele nasceu muito dessa necessidade que a gente viu, porque a gente acaba estando meio no meio da cadeia aí. Tem acesso a indústrias, a consumidores e ao produtor. A gente viu que, por um lado, tem um consumidor querendo saber a história, saber a origem do produto, e tem um produtor com dificuldade de acesso e com dificuldade de contar essa história, né? Então, a gente foi buscar como que a tecnologia, as plataformas digitais poderiam é, encurtar essas distâncias e conectar toda essa cadeia. Né, também com a própria indústria, trades etc. Então, o Medifarm é uma plataforma digital que faz a conexão do produtor rural, produtor de alimentos, é, para todo o mercado. Então, seja com a indústria, com o torrefador, o Medifarm hoje está focado no café, com possibilidade de expansão para outras culturas, mas com esse objetivo de conectar com toda a cadeia e com o consumidor. Então, é um site, uma plataforma onde nós, consumidores, podemos, inclusive, entrar lá e comprar cafés direto, do, direto da fazenda, direto do produtor, e, e a ideia sempre é, além de apoiar nessa é, possibilidade de eu poder comprar direto o produto, eu saber a história, então a história do produtor que produziu, a localização dessa fazenda, as fotos, para que se o consumidor quiser falar com esse produtor, eu consiga ter acesso e poder perguntar para ele, você tem boas práticas agrícolas, como que você gerencia a água, como as pessoas são tratadas na sua fazenda. Então essa é a ideia do Medifarm, uma plataforma que faz essa conexão. Aproxima muito mais o consumidor ao próprio produtor rural. Isso, e aí cria também para o próprio produtor a oportunidade de contar essa história e buscar essa valorização que ele quer também. Correto. Eu conversei com Cristiane Lourenço, que é gerente de parceria e sustentabilidade da Bayer. Ela apresentou há pouco no Congresso Nacional das Mulheres o painel O Campo na Mesa do Consumidor Final. Aline Merladete para o Portal AgroLink.